Bom dia meus amigos queridos do canal do Cícero Ferreira Estou eu e a minha esposa agora Nos deslocando para a cidade de Carapicuíba Onde nós vamos... É, como é que eu vou agora achar a palavra correta? Onde nós vamos socorrer, onde nós vamos estender nossas mãos, onde nós vamos ajudar, enfim... Eu, a Madalena e mais uma equipe que eu chamo de colaboradores, são pessoas queridas Nós temos vários, temos até mesmo nos Estados Unidos Que estão nos ajudando a ajudar pessoas E nós vamos até a casa de uma pessoa muito querida Inclusive ela é uma Youtuber, está passando por momentos delicados seu nome, Yara Souza, depois vocês conferem lá. Nós vamos sair daqui, estamos saindo já da cidade de Limeira. Vamos até a cidade onde ela mora, que é Carapicuíba. Agora são 7 horas e 23 no relógio do nosso carro. Para levar para ela alguns itens que ela está necessitando. E eu sempre pensei e vou continuar pensando... Há mais de 10 anos que eu e minha esposa fazemos isso Mais precisamente com roupas, calçados Dessa vez já estamos diversificando Estamos levando outros itens que antes nós nunca tínhamos levado Apesar que nós ajudamos pessoas também com isso E de antemão quero agradecer a todos os que estenderam suas mãos para nós eles não querem Alguns não querem que seja citado o nome Eu respeitarei Mas quero dizer o seguinte Que Deus há de abençoar a cada um A cada pessoa Que carinhosamente Tem estado conosco nessa luta Deus colocou em nossa vida agora Mais um casal que mora na cidade de Rio Claro Eles também Já se manifestaram no desejo De nos ajudar com artigos que pessoas necessitam que normalmente nas roças e em alguns lugares são roupas mas dessa vez nós estamos levando mais do que isso deus abençoe a vocês agora nós vamos seguir nossa viagem com a proteção de Deus dos seus anjos para que tudo comece bem e acabe bem agora eu e Madalena estamos trafegando pela rodovia Ayanguera É uma rodovia que eu conheço há muitos anos Mas eu não gosto de pilotar nela Eu uso essa pista aqui Para ir para São Paulo Geralmente contra a minha vontade, pessoal eu não gosto dela Em todo caso, eu vou por ela Porque é o caminho que eu vou fazer Por assim dizer, mais, mais curto, mais tranquilo então, estamos nela agora, trafegando em direção a São Paulo Vou colocando aos pouquinhos para vocês Não reparem que eu estou fazendo isso em takes Que é para eu poder economizar bateria, tá bom? Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui Agora estamos na Bandeirantes A região de Campinas Para quem vai para Viracopos, Indaiatuba Salto Sorocaba, estamos aqui agora Estamos indo felizes Estamos indo realmente com o coração cheio de gratidão Porque eu até chego a dizer que vocês estão comigo Cada inscrito, cada pessoa que vem aqui e visualiza nosso canal Vocês estão comigo, com a Madalena e com os nossos queridos nessa luta Gravando para que vocês possam ver que nós estamos indo ali com a ajuda de Deus primeiramente E de vocês que têm nos ajudado Um dos motivos que nós estamos gravando gente, eu vou falar para vocês Teve pessoas que chegou ao cúmulo de falar que aquilo que eu e Madalena angaria É para a gente vender, fazer dinheiro Mas só que a gente não esquenta a cabeça porque nem Jesus escapou dessa desgraça chamada Judas Iscariotes E tem muitos filhos dessa praga na terra, entendeu? E nós então que somos diferentes Nós queremos prestar aqui um, um esclarecimento Seria a palavra certa Para que vocês possam ver Que o que nós vamos fazer realmente não é para vender nada Mas para tão somente levar ternura, carinho aos corações dessas pessoas, ok? Um abraço a todos. Olá, meus amados, queridos amigos. Chegamos em Carapicuíba. Estamos agora indo para o endereço da nossa querida amiga e sua família. Quando eu era criança, isso foi um dia desse, né? Eu conhecia bem Carapicuíba. Porque eu morava no bairro da saúde de São Paulo e eu vinha muito para cá Então eu conheci Carapicuíba quando, as, quando as, é, as ruas ainda tudo terra Quando a gente encontrava lugares para morar é, Facilitava os pagamentos, né? praticamente aqueles barrancos gente, não era fácil não hein? Hoje Carapicuíba é uma cidade muito grande Povo muito trabalhador e até mesmo dizem que aqui chama-se cidade dormitório porque a maior parte trabalha para a região de São Paulo, São Bernardo do Campo, por aí vai. De qualquer maneira estamos chegando, daqui a pouco estaremos na casa da nossa querida Yara. E vai ser muito bom para todos nós, ok? Um abraço e vamos até lá. Agora nós estamos nos aproximando da casa dela. Subindo na rua aqui. Ele estava falando para a Madalena, ou melhor, a Madalena falou para mim, né? Que a gente está acostumado com sítio, fazenda, cidade do interior, a gente estranha. É, quando está numa cidade do, do porte de São Paulo, né, onde tem Carapicuíba, Osasco, a gente estranha. É muita gente, muitos carros. São pessoas que vivem aqui, tem o seu dia a dia aqui. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas. É morar aqui hoje, eu creio que eu já não moraria mais Penso eu que não moraria mais Nem eu Obrigado, obrigado Agradecer as pessoas que são educadas Que deixam a gente passar Porque aqui um tem que ajudar o outro Se a assim, gente quiser vencer na cidade grande É desse jeito É um estendendo a mão pro outro Porque não é fácil não quais chegando Falta poucos quarteirões Bom pessoal Estamos agora descendo uma rua Aqui no meu GPS Diz que eu tenho que descer essa rua Ali embaixo vou virar para a esquerda E já estamos chegando na casa dela Umas ruas estreitas mas... Olha parece que nem passa os dois carros aqui, normal bem, aqui é normal, isso aí uhum. eu já até acostumei já, me dá aflição bom, vamos virar essa rua aqui à esquerda, estamos já virando, a direita já estamos chegando na rua onde ela mora, eu espero que eu tenha um lugarzinho para poder parar o carro, esse carro é grande se não tiver um lugarzinho aí, complica um pouco. Aqui é uma igreja. Igreja Evangélica. Amor sublime. 33. Cadê o número 33? Meu Deus, é tão difícil você não encontrar o número. Bem, eu preciso. 221 ali, né, sim. Vou pegar o endereço dela aqui. Onde está? Tá ali tá no celular. É 3 É 33 mesmo. Então, 221. é desse lado, deve ser lá para cima. É para trás, né? Para trás? 224 então é para cima. Tá crescendo para lá? Calma. Deixa eu descinhar um pouquinho. 224. Quem tem que ter a numeração pro lado de lado, sei qual que é. Porque aqui os números são.. Ué. Não era pra ser só, só ímpar do lado de lá? Tem número... é 1607. Vamos né? entender que nós estamos numa região em que não é igual a nossa, nossa região. Ó, lá. ali já é 25. Onde? Aqui, ó. Aí ah, já é 25, 25, lá é 27. Mas vamos devagarzinho porque. Esse de... número aqui. Que dá o que é? Né? Não é fácil passar lá de cá. 32. Trinta e dois a trinta e quatro, vinte e um, e vinte e oito. meus amados amigos, nós já acabamos de ser encontrado pelo esposo da Yara na verdade né estamos esperando aqui a, a, a Yara vai descer Interessante, eu estava tomando informação aqui para baixo. Ele acabou me conhecendo. Ah, a Madalena até brincou: você vai ter que começar a andar direitinho porque você já está sendo bem conhecido. Então, nós conseguimos se localizar pela graça de Deus o endereço, mas não achávamos o número. Aí foi quando o esposo dela, vindo do trabalho, acabou me encontrando. Então, aqui estou eu. Eu vou pegar agora a câmera. Tá bom, aqui está a Madalena, ali está o marido da Yara. E lá está a Yara E aí, Dona Madalena, tudo, tudo bom? bem? Prazer, prazer Yara e aí, Cícero, Tudo e bem, e aí, Yara? Bom, Como é que tem passado fui... você? E essa criança? Nós chegamos hoje, era 3 horas da manhã É, pelo que eu vi Não, por causa dele É? Não passou bem no caso? É, Nia. Ai. Aí eu falei, vai, nós chegamos três horas da manhã Vamos entrar. Não dormiu quase nada Ah, não, eu falei, eu vou fazer café tô até agora, assim, se ele rolando, para fazer o café <risos> Eu fui lavar a louça, né? Bom, pessoal, aqui está a nossa querida Yara Souza. Vocês já conhecem ela do canal dela? E agora, pela primeira vez, eu e Madalena estamos encontrando um Mundo youtuber. pequeno, hein? É, um youtuber. Nós já encontramos... É pela primeira vez não, tem o Kaique, né? É, eu... Mas o Kaique é de dentro de casa, né? Ah, eu quero ben? conhecer o Kaique. É, o Kaique é de dentro eu de quero casa. O né? quero Olha lá, Kaique. Olá, é, Caíque. A Yara está dizendo aqui ao vivo que ela quer conhecer você. Mas quem que não quer conhecer você e tua não, família, não. né? Não, eu não, não sei porquê, né? então eu quero é. conhecer ele. Então nós vamos agora entrar na casa dela Conversar um pouco E depois a gente continua, tá bom? Agora nós vamos tomar um café Vamos lá Vamos Olá, queridos do canal do Cícero Ferreira Graças a Deus Nós chegamos bem Na casa da Yara O esposo dela me conheceu na rua tava estava pedindo informação Num lugar lá com dois senhores Ele parou o carro Aí fez psiu, aí eu olhei e falei assim, você? Falei, bom, não conheço, mas vamos ver, né? No fim, era um o esposo da Yara, gente. Então, nada é por acaso. Então, eu estou agora focando o que nós trouxemos para ela. Depois nós vamos fazer a entrega. É só para vocês verem ela aqui. que está aqui o carro carregado. Agora, aqui está a nossa querida Yara, que você já conhecem Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vai ver o vídeo, eu quero agradecer ao Cícero, né, Que saiu da casa dele para vir até a minha casa para trazer, né, eu não sei os nomes quem ajudou, né Cícero? É, são várias pessoas São várias pessoas, então eu não posso falar o nome que a gente vai esquecer, mas eu quero agradecer a todos vocês né? Yara é, isso é normal o que eu vou falar para você, é normal então não se espante mas teve gente que falou para mim assim, Cícero, você tem coragem de sair com o carro carregado num lugar que você não conhece Será que essa mulher existe? Será que isso é real? Será que você não vai tomar um golpe? Eu disse assim, é o seguinte... Mas acontece é vocês têm medo, e talvez, Yara, pelas pessoas terem medo, é que as pessoas muitas vezes não saem de sua casa para socorrer alguém. Verdade, Então eu estou fazendo esse pequeno, essa pequena observação, para quem fez a pergunta, aqui está a resposta. A Yara em carne e osso... Carne e osso, é... Grávida ali que eu falei pra vocês a respeito dessa barriguinha, que Deus abençoe aqui aquilo vai correr bem pra ela. Então nós chegamos bem e nós vamos agora adentrar a casa dela. Mas antes disso, a Yara vai no corredor ali, que eu quero que ela fale pra nós como que foi que ela nos conheceu. É interessante. <risos> Não vou falar, pessoal. Essa cara é minha gorda. Vai aparecer essa cara bolinchada aí, né, Cícero? Não tem problema nenhum. Então pessoal, eu, eu vou falar pra vocês como que eu conheci o canal do Cícero Ferreira Na verdade eu não coloquei Cícero Ferreira Então todos os domingos, é, eu, eu, minha família sempre gostou Eu, não, é, não, eu sempre falei você, Cícero, não vejo vocês, nenhum youtuber pelo celular Então meu filho ele comprou um aparelho de videogame E a gente tem aquela televisão antiga E aí eu falei assim, vamos colocar a vida na roça Aí comecei a colocar a vida na roça Aí apareceu Cícero Ferreira. Aí eu cliquei lá e vi essa a Madalena, né? Tinha um, uns pés de fruta, não sei se era a manga que ela tava comendo. E ela tava com essa menininha que eu tô falando pra ela. E dali eu a comecei a me interessar, né? Dela. Mas é a cara dela. Você falar que é filha, todo mundo vai gritar. É a Lívia. E ali eu comecei a me interessar, pessoal, pelo vídeo, o vídeo da Ana roça. Porque eu sempre falei pro Cícero, não sei se ele passou pra Madalena, mas é um canal que toda a família pode assistir um vídeo que toda a família pode assistir, né? Que é, o vídeo, é O vídeo que eu, se eu, eu puder, eu falei com Cícero Cícero, eu já rodei aqueles vídeo seu todinho, você vai subir na minha casa Vocês vão ver, então eu conheci o Cícero daí eu inventei de ser youtuber também, pessoal Eu tinha um canal, mas eu nunca liguei Porque eu, eu fazia e eu também fui, falei isso na live também E eu comecei a postar o que eu fazia ali E aí eu comecei a me interessar também para gravar os vídeos e ali eu me conheci o, o Cícero, eu comentei ele no vídeo dele, porque eu adorava assistir os vídeos dele, não só dele, tem outros YouTube também que eu gosto, de Vida na Roça, e ali a gente passou a se conhecer. E aí o Cícero conheceu a minha história, né? Eu tenho que agradecer a Madalena aí eu falava assim, um dia eu vou conhecer essa Madalena aí, falava, meu, marido, meu marido falava assim, ó oh, Yara, você só, eu falei, eu vou conhecer o Cícero. Aí o meu marido falou assim, eles parecem gente boa, eu falei, não eles são. Porque são vídeos para família assistir, né Cícero? É. É para família assistir. E aí a gente começou a ter contato. Cícero apareceu nas minhas lives. Eu comecei a aparecer nas lives dele. Mandava abraço para Magalena. E ali, pessoal, eu, sei, eu também fiz um vídeo no meu canal falando que eu não sabia. pessoal, Eu não sabia que eu estava grávida. E o pessoal já conhecia a minha história com o Gustavo. E aí a gente passou a ter contato. E quando eu engravidei, eu contei minha história pro Cícero. o Cícero falou, a gente vai dar um jeito. Eu conheço uma pessoa, foi onde a Dona Maria entrou em contato comigo E o Cícero falou, Yara, é, você vai ganhar esse bercinho Porque o berço, pessoal, ou eu comprava o berço ou eu comprava o medicamento do Gustavo né? quem, quem já me conhece sabe a minha história E o Cícero falou, não, a gente vai dar um jeito aí E foi nisso dar um jeito E sempre tem, eu sempre falo, pessoal, que tem sempre a hora certa de Deus agir, né? Hoje eles estão aqui na minha casa, tá? Não é mentira o que o Cícero acabou de falar para vocês é verdade Hoje em dia é difícil você só porque você conheceu pelo Youtube, né Cícero? Sim. Né, você não conhece, eu, eu te conheço porque não se conhece. Fala pelo Whatsapp, você me vê meu vídeo, mas você não sabe a minha história, você não sabe a minha vida. É. Mas toma aqui, estou na minha casa, pessoal de trazer Aí o que vocês também me deram ajudou Eu só tenho a agradecer, então foi assim que eu conheci esse homem, essa mulher Através de um vídeo, um vídeo, vídeo na, ro... vida na roça, que eu gosto de assistir Gosto de ver o almoço, aí eu vi essa Madalena comendo aquelas frutas, aquelas mangas, né, e eu me interessei pelo vídeo deles, então foi assim que a gente se conheceu e hoje eles vêm trazer o presente aí que vocês também deram pra mim também, ajudou, eu tenho que só agradecer a Deus primeiramente e depois vocês, né agradecer, só agradecer, pessoal, só agradecer, só tenho que agradecer eu sei que muitos dos meus amigos também vão ver esse vídeo, que estão aí também no canal do Cícero Ferreira também que a gente se conheceu, apresentei o Cícero também na live então, muitos vão ver esse vídeo, pessoal, compartilha aí o vídeo, deixa seu like aí, né? Porque é bom pra ajudar também o canal, também, pra crescer, né? Então, muitas vezes a gente é julgado pela aparência, né, Cícero? Sim. Mas não é, né? Infelizmente, acontece Sim, isso. nesse YouTube aí, Cícero, a gente conhece de tudo, né? Mas Deus tá no controle, tá na frente e, e tudo que Ele falou que ia fazer, tá fazendo. E hoje eu ganhei meu verso né? Eu não, da neném, né? Não, eu ele é, em, em, em, termos, em termos ele é seu né? É. eu quero aproveitar então e fazer um agradecimento aqui é, quando nós víamos os valores dos berços nas lojas e também pela internet nós encontrávamos aqueles berços que eu falo que foi feito de papelão prensado aí um dia em casa preocupado com essa situação, Yara a minha esposa teve a brilhante ideia de procurar um berço de madeira usado Madeira é madeira, Aí, né, a gente que é assessorado pelos anjos do Senhor, eu, eu sempre falo isso, que a minha vida é consagrada a ele, encontramos uma doutora e essa doutora estava desfazendo de um berço. E como a situação do brasileiro não está fácil, mesmo sendo uma doutora, ela precisava vender esse berço. E ela fez um preço, assim, absurdamente baixo... Porque eu fui pesquisar o valor desse berço, posso dizer para você dez vezes mais o valor na loja. Que ela comprou o, valor, o berço em casa de luxo, né? em casa de. Luxo não, a palavra está errada. Em casa de pessoas mais, mais granfinas, por assim dizer. E eu peguei o meu carro com a Madalena, nós fomos, não é, não é na cidade de Limeira, é em outra cidade, chamada Piracicaba. Nós fomos, conhecemos essa doutora, tivemos o privilégio e a honra de fazer amizade com ela. Que tem uma história de vida tremenda porque tem um filho também especial. Então, eu ainda disse assim, Madalena: isso não pode ser coincidência, porque a Yara também tem um filho especial. E o filho dela deve ter o quê, Madalena? Uns três anos, quatro anos? Acho que quatro para cinco anos. Uns quatro para anos. O menininho também é especial. Aí nós conversando, ela pegou, mostrou o berço para mim, eu fiquei encantado quando eu vi o berço, porque modéstia à parte, tem uma coisa que eu aprendi a entender é madeira. E o berço é de madeira. Ele é simples, mas ele é bonito. Isso. É um berço complicado. desses que eu falo que é feito do material parecendo um papelão, que se alguém souber coloca o nome nos, nos comentários. O mais barato, Yara, foi 450, mas um, quase um xingling. E o melhorzinho, 850, 900 reais. Depois você vai ver o berço que nós trouxemos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é, é, começou pessoas a entrar em contato comigo até mesmo nos Estados Unidos Veio dinheiro para te ajudar Obrigada, então, Deus abençoe Toda honra e glória seja dada ao Senhor Aí eu conheci Há muito tempo a Dona Maria de Lourdes Que é uma pessoa maravilhosa Eu não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente E o meu filho um dia Passou na casa dela, pegou Uno, levou para nós carregado de roupa que Já foi tudo distribuído Aí eu liguei para ela e ela falou Não, nós vamos, vamos ajudar sim a Yara A família dela e Fui falando com mais um, mais outro, mais um E Deus então formou um grupo Um grupo, então nós somos um grupo Se alguém desejar Ajudar a Yara, entra em contato comigo Meu WhatsApp está aí Na abertura do meu canal Ou então entra em Yara Souza Canal da Yara Souza, você vai ver o rostinho dela lá Gente, vamos. é uma vida Que ela está carregando ali Sem contar que ela tem mais um filho pequeno Especial Para, para cuidar O esposo dela esteve ali comigo, me pediu até desculpa, mas eu vi que ele é um homem muito responsável e foi trabalhar Deixando a gente aqui na casa da Yara à vontade E, e isso não, não compete a mim nem né, a minha esposa Isso é Deus que faz com que a gente consiga ganhar a confiança das pessoas Então Yara, vamos agora lá dentro vamos. Você me convidou para tomar um café vamos e eu tomar quero café. tomar um café Nós vamos conversar mais uhum. Pessoal, vocês me dão licença, daqui a pouco eu volto Um abraço a todos Mais alguma coisa, Yara? Não, vamos agora lá para cima para nós tomar café Vamos Ó, essa daqui é a 11 horas É essa, dobrada, só né? Só que ela saiu mais cedo hoje E essa daqui é a dobrada e tem aberta Essa daqui sua, ela tem dois tipos que eu vou te dar Olha. Sabia, né? E essa aqui é a 9 horas, ó a Olha o seu vaso aí atrás A gente vem trazer presente e ganhar presentes Madalena eu vou te falar uma coisa Aqui onde a gente mora, devido ao telhado ela tinha, tinha muito aqui, tinha muito Só que aqui, eu não sei o que acontece Se é a terra... Aquela orquídea que eu vou te dar também, ela vai sair flora, tá vendo ali, ó? Uhum. Se você quiser colocar ela num vaso, eu esqueci o nome dela, ela vai encher, ela é bem rosa. Isso aqui também, ó. Você coloca naquela, eu esqueci, num... num vaso assim, mas na parede, essa daqui, você vai quebrar, corta ela com a tesoura aqui, ó. Pega uma terra boa, enterra ela, quanto... igual isso aqui, pode fazer a mesma uhum. coisa. Ela vai encher de flor ela, na tua casa. Ela pega por estaquia, né? Daqui ela a pouco pega. vocês vão ver ela aberta. Que interessante, estar... né? É. Essa aqui então é da Madalena? Essa é da Madalena 9 horas e essa aqui é 11 horas que é da Madalena Vaza. A Madalena vai levar a planta, Madalena. Nossa, olha! A Madalena eu tão feliz, ama eu a planta, planta, tão feliz. É, Quando ela ganha planta, ah, ela fica é. muito feliz. Quer me, me dá planta. Primeiro dá uma melancia. <risos> Primeiro dá a melancia, Eu é, quer me agradar madalena, você, é. primeiro não a melancia. Me melancia. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de melancia. Gente, eu não gosto, não curto melancia. E Madalena é apaixonada. Não. Não. E mais você engolir uma melancia aí? Ah, né? Melão. Ah, melão. Daqui a pouco vocês vão ver ela aberta, Essas daqui é fechada. Deixa eu ver, todas são fechadas. As, as outras que são abertas aqui tem dois tipos, viu Madalena? Dois. Ah é? Dois tipos que tem aí. Nossa, muito obrigada. Essa aqui é, é a Lágrima é. de Cristo que o pessoal fala, é, né? É, é muito conhecido. Essa aqui, eu esqueci o nome dela. Aqui eu achava que era Jade, mas não é Jade não, é uma... Essa daqui é a Azaleia? Não. Qual? Essa, essa aqui? Você... É. Não. Deixa eu te falar, Madalena, você tem... É... A casa de vocês tem quintal de terra? Não tem, a nossa... é, é corredor. Nós concretamos tudo e fizemos um corredor. É, né? Mas a gente tem muita terra, né? Consegue muito vaso, muita terra. Então, depois você leva essa Lágrima de Cristo pra você, ó. Leva ela... Faz uma estaquia que ela Mas vai e subir. Mas você? Vai ficar assim. Madalena, não de esquerda. Depois isso aqui. Isso aqui eu tenho uma casa aqui em cima que o cara vem de trás baratinho lá da chácara dele. A gente compra mudinha assim a 10 reais. Então você leva ela. Aí toda vez que abrir você vai lembrar de mim. Às 11 horas também. Às 9 horas também. Você vai tirar ela daí, você vai plantar ela, Madalena. Ela vai ficar verdinha. Tá? Então, às vezes quando coloca a canela em pó, que é muito bom. É, agora a Madalena tá acabando com as minhas canelas em pó. Não, isso aqui tá assim, ela tava. Ainda bem que eu compro por quilo Não. na zona cerealista, isso é mais barato. Não, isso aqui colocou a canela em pó e também tem a farinha de osso, né? Que você também É. sabendo colocar, as plantas ficam assim devolidas. Agora vocês escutaram o grito do meu guerreiro. Vamos tá lá? Ah, acordou. Passa lá, então. Não acordou nada, de Madalena. Desliguei a água. Entra Cícero. Com licença. Seja bem-vindo à nossa humilde evidência. Mas é assim que eu gosto, sempre foi. É, aqui. Aqui é meu. Aqui é a nossa casinha. É Como diz se... a gente? É onde a gente se esconde? É onde se é, esconde. é onde a gente se esconde. Vem aqui, Gu! Vem cá, Bu, deixa eu te conhecer. Pega Tá Deixa eu filmar esse moço bonito aqui. Ô oh, menino bonito, você tá bom? Você tá bom? Tá? Fala oi pro pessoal aqui, fala. Tudo bom, meu amigo. Fala oi. Dá um abraço. Fala oi, fala. Fala oi. Fala oi. Deixa eu só tirar aqui, se você não quer bom eu coloco ela pra dormir que ela é bem mais fresquinha. Uhum. Daqui, dá um abraço a Madalena tá lá, lá, dá? Outro menininho tá que não vai ser filmado. um abraço a Madalena. Mas tem um ali que não vai ser filmado. Tudo É? Não. não mas, mas ele é maior que o que? Aqui, ó, o que, que você viu. O Cleiton. Ah, é o Cleiton? não. Mas não tem problema não, Oi. Você tá bom? Vem cá um pouquinho pra o pessoal conhecer você. Não, vem cá. Vergonha. Não, ó. A minha câmera não morde. Viu muito pelo contrário. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. E esse meninão bonito aqui, gente? É, esse menino Bom, eu não é... sei, Yara, se a doutora vai ter acesso a esse vídeo. Mas ela tem um menino, ele é um pouco menor que ele, não é, ele, é né, bem? É, autista também? Se também. Se... também. É, né? Ó, uma doutora, viu? Sabe por quê? Porque ela vai se especializar nessa área para ajudar as pessoas necessitadas. Isso Isso eu achei lindo nela. Ela falou assim, eu quero me nossa, especializar, nossa. quero ficar um... Quero me tornar, eu falei assim, procuro se tornar a melhor médica do Brasil nessa área. É porque tem um tipo de autista, é. né? O bullying é hiperativo, ele daqui a pouco é. dá um, é um tipo Não, não, assim, é, tá, é igual. Assim, é, dá uns 5 é, é, minutos é, nele, não É, é igual, Iara, é, é igual. É? É. Aí ele tá assim de boa, mexendo fala. no celular. Daqui a pouco você já não sabe mais, ele já muda. Aí você tem que ter aquela ginga pra não entrar em, em desacordo, pra não, dar, pra não gerar aquele conflito. Sabe? Mas o dela fala? Bem pouquinho. O Gustavo, porque ele ficou um ano na UTI, então ele teve várias paradas na carne para respiratória. Então faltou oxigênio no cérebro. Então ele fala, mãe, porque a gente, eu, fiquei, eu parei a vida eu parei a vida pensando, meu filho. É mãe, pai, a mamadeira e papá. Acabou. Então, a gente não sabe. É mais ele ou menos, né, Madalena? Mais ou menos também. Eu não sei quando ele tem dor. A gente sabe quando ele agita, agita, agita e chora sem parar. Eu sei que ele tem dor. Aí, você sabe que ele tá Aí eu sei bom. que é a dor. Senta aqui. Ah, mais ou menos. Ele quer não, ser filmada lá. Quer ser filmada. Deixa eu ficar mais não, eu longe. Você gostou da câmera? Foi? Hein? É... Água. Cadê a água dele, Cleiton? Tá vou desligar aqui tipo, pra você poder vir pra cá, Cleiton. Eu vou fazer um café pra mim. Bom, amigos queridos, agora nós já tomamos um café. Madalena tá comendo um pãozinho ali. E agora o que nós estamos falando? Falando das nossas vidas, falando do, de como eu conheci a Madalena e ela conversando sobre a vida dela também, então nós estamos num momento aqui só nosso, momento que não dá para compartilhar porque é. tem muita coisa que a gente fala aqui que é da gente, particular, não que vocês não merecem ouvir, não tem nada de grave, né Yara, não. mas é momento da gente, eu só estou dando essa pinceladinha aqui, colocando esse take aqui para dizer como que nós fomos bem recebidos, gente. Fomos bem recebido ela já se prontificou. até falei, não precisa fazer isso. Fazer, tá? Mas e você não tomou só café. Eu tomei café pretinho, precisa, um café gostoso, do jeito que eu gosto. Eu gosto de café forte e quase sem açúcar. É a criação, né, Cícero? É. Quando a gente, a gente já vem, a criação eu falo sempre vem de berço, né? Minha mãe, ela sempre, quando chegasse, tivesse uma visita, tipo assim, chegou alguém, põe água no café no fogo. Aqui, oh. Na minha casa também é a gente não podia passar na frente de jeito nenhum ah, não, é. não se passasse o Rapu Tatu comia na costa não, ela falava é. depois, ela só apontava o dedo depois Aí né? a gente ficava pra e primeiro servir os convidados é, eu quero. depois Aqui. a gente sentava pra comer pegar é uma miolina de pão que ela não come, eu vou comer mas tem que ser, né? tem que saber tratar as pessoas, né? quando se a gente vem a criação, né? É, eu, vi, é, eu também fui criado desse jeito Não, a criação da é viver sem a é minha mãe sem falar E hoje eu não tenho mais ela aqui Ela se foi com 53 anos com infecção de urina 9 30 hein? dias minha mãe morreu nova. Meu Deus. nova. 30 dias minha mãe foi embora Mas eu aprendi muito com a minha mãe Hoje se eu sei o que eu tô sabendo hoje O que eu aprendi a ser mãe Dona de casa foi com a minha, um ensinamento Que eu tive com a minha mãe e eu agradeço a Deus, minha mãe era uma pessoa muito evangélica eu, eu também. De igual forma Você muito evangélica. fala isso, né? Oi? Ele que sabe melhor E que é bem? Eu falei, olha aqui qual barriga maior Amiga. Olha que inveja, Madalena Gente, estou aqui com a Yara E a gente já subiu as coisas que nós trouxemos para ela E nós vamos fazer a entrega da, das coisas E eu vou falar é, um pouquinho de cada coisa tá? Primeiro, Yara, eu vou começar por esse paninho aqui, ó que, é, é um trabalho meu que eu faço e. Eu adoro essas coisas. E eu fiz assim com muito carinho. Eu não embrulhei porque não, eu não eu gosto eu... muito de formalidade, viu? Então eu, eu fiz e te dou com muito, muito carinho. Tá? Eu, eu... E você eu... usar na sua cozinha. É, eu vou usar, né? Senão eu deixo lá guardado lá pelo desenho menino. Ah, mas che... deu é. Você Às pode vezes eu faço alguma receita Põe em cima de cortina. Né? Isso. Mas não, não deixa de usar? Porque se você não usar, vai ficar novo e você não usa, alguém um dia vai usar. Aconteceu com a minha mãe, dela comprar um pano de prato daquela que ela queria da gambinha da Angola ela só comprou também e ficou lá, que ela não usou. Não então, tempo. aí você usa, tá Aconteceu bom? o com a viu? É, exatamente. É. É. Então tá. Quero agradecer viu, a todos vocês, todos. eu eu vou usar isso aqui. Mas assim, usa. eu tenho ciúme. Tudo que eu ganho, gente, eu tenho ciúme. Eu morro esse ano é. que eu ganho, morro. E eu quero agradecer se, se, você, tirou o teu tempo também para mim, na minha não é um prazer também não tirou o meu tempo não, isso que todos, faz parte todos que ajudou também, faz parte né? do meu tempo quero agradecer todo mundo porque na verdade eu não teria condições agora de comprar um verso de jeito nenhum o que eu ia fazer, eu ia citar nome por nome mas eu achei melhor não fazer é nome, por nome por nome não, eu tinha anotado, anotei tudo anotou? Tem... anotei e alguns não querem. só que alguns não querem que fale uhum. então já que não quer que fale então não fale de ninguém então, mas eles sabem que eles ajudaram, uhum. tá? Então vamos lá? Então, aí é, eu tinha é, comprado uma espuma, daí eu fiz, comprei o tecido, primeiro eu forrei o colchão, mostra que Esse colchão aqui é um colchãozinho você, é, que é, a Madalena pochão, forrou é. para deixar ele mais resistente, é, ficar é, capricho de mais eu fácil eu pra... assim, Ele tava sem capa, sabe? Tirou a capa porque estava tava velho, é, a, é, não... aí eu tirei, forrei de novo, mas ele tá novinho, sabe? Aí você que fez tudo? É, fiz aqui, aí aproveitei e sobrou o tecido, eu fiz dois traiceirinhos pro seu bebê. Obrigada, Madalena. Bom, aí você coloca a franinha aí, e... isso, isso é almoçada. Tem que postar lá na cama pra você Madalena, posso falar? Tá vendo essa almoçada? Eu tenho uma ali bem firminha. É. Eu não durmo seca, ela não fala agora eu não vou dormir sem isso aqui ah. <risos> não, É isso? Não, é sério, gente, eu, eu tenho almofada um ali, que eu tenho... Eu só durmo se ela estiver de lá, agora eu vou dormir com isso aqui, viu, gente? Ó. Isso aqui é amor pelas pela coisas que a gente ganha né? Pode ser simples, do um jeito que Eu for. sei que que é isso, porque eu é. durmo com dois travesseiros, ainda essa noite... Parece que desse... é mais gostoso dormir eu, eu, eu, eu durmo com um aqui e o outro aqui Não, mas ele tem que ser o um pequenininho, se não tiver pequenininho, agora já tomou lugar É o cheirinho não, porque, não, é porque eu gosto, não sei. É porque eu fala gosto. que é o cheirinho. Não, cheirinho é. Pode, é falar, cheirinho, pode falar que é o cheirinho, não, não é. tem um problema não. Viu? Eu sei, eu sei de mulher casada que só dorme chupando dedinho. Não, não, então eu, fala que é o cheirinho. cheirinho eu imagino, né? <risos> tá certo. Muito bom, você para em cima da cadeira ali, bem. Tá bom. Essa cadeira aqui, ó. Perto, perto do colchão. Uhum. Mas Agora que tem esse, esse quadro, esse quadro tem esse, né essa moldura, que nós temos é. foto e tudo. Então, esse vidro, inclusive, é um vidro novo, logicamente, porque nunca foi usado. Eu trabalhei nas casas que eu trabalhei, geralmente a gente ia subir as escadas, então a gente ficava. Nos é, é, isso mesmo. O nenenzinho é. vai nascer, você vai fazer várias e fotos. o né? Colocar foto do gugu também. É, vai aí, colocar, vai. ela vai desmontar, vai tirar essa foto. <risos> Vira pra cá, bem. Muito interessante. E pra, pra cá Tirar a foto, tá? muita gente vai tirar sua foto. Esse é o que Tá? Não, mas isso aí é mostruário. Ah, mas tem gente aqui nessa... Não, mas é mostruário de loja. Comprar, né? Bom, tá bom, então não quer colocar... É, é, porque a imagem, às vezes a pessoa não... É. Não quer que mostre, né? Aqui algumas roupinhas é, pro bebê, são usadinhas, mas ó... Não tem problema. Então Assim, não estado, tá? Desculpa a? sacolinha, né, obrigado. a. Obrigada, obrigada. Eu vou separando, sim, sim. Yara, sacolas, tudo no meu corredor. Eu vou colocar os nomes, hum. tá? Aí você coloca. Aí colocou o meu nome, nome. É, cada, cada, cada família. Aí eu coloco o nome que eu vou levar. Porque daí cada viagem que eu faço, já vou lá e já dou nada com a Madalena. É porque comprar roupa de bebê também é estranho. É, e, e perde muito. Perde muito, né? Eu não sei do Gu porque eu não tive. O Gu não pôde usar roupa. É. A A do Cleito foi muitos anos atrás, né? É. Então eu nem lembro direito. É, porque minha mãe queria muito. vestir tudo. Mas eu só, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, a Madalena, a Madalena. Obrigado, Cícero. Coloca ali em cima. Pode ser Opa. também. Grupo, né? não, não, esse daí foi doação do grupo, né? Não, esse daí foi doação do grupo, Não, doação do... daquele rapaz dos Estados Unidos. Então... Ah, do grupo? Ali. Não, desculpa, desculpa. Tá certo. Perdão, gente. Esquece o que eu falei. Passa a borracha. Ah, eu quero ficar com medo internacional também. Como assim? Também. Tudo aqui? É, tudo, aqui é tudo. Fralda, assim, é, fora, é. É. é, eu comprei, assim... Ai, eu comprei ai, ele, legal. Ele, e uma P. Tá eu ali, acho que ela Vinte e sete semanas eu estava com um quilo Então né? A gente está aqui, ó, um presente aqui, a gente Que tá vocês o caldo, o nos ajudaram né é. Vocês nos ajudaram E, e agora a Sentimos a barata, também, né, de trazer uma cestinha básica Deus abençoe Que vai ajudar com certeza, porque o alimento é necessário Sempre bem-vindo, né, Cícero? E o, a cereja do bolo Que é, que é? O, berço, o berço Que foi o berço que você pediu para mim Olha aí, o berço né? Tem... Deixa eu perguntar, como vai chamar? Lorena. Lorena. Então esse aqui é o presente da tá? Lorena. Da Lorena. Com o um colchão, né? É. Bom, tudo aqui basicamente é pra ela, né? E, e pra você. E eu... Vou eu... pegar aqui. Trouxemos um presentinho. A gente sabe que vai ser utilizado por ele. O seu menininho, ó. O Gu? É. Eu vou mostrar pra ele. Gu, vem aqui. O Gu, vem aqui, meu bem. Vem cá. eu não sei se você dá pra ele. Ah, meu Deus do céu. É a bola que ele mais gosta, é a bola de bomba. Aqui, ó. Oh, tem um presente, presente pra você, você aqui, ó. Tem um presente pra você aqui, aqui Gu. Ó, ó ô, segura. O carro aqui que eu não vou dar pra ele. Agora. Segura, senta. Então, senta. Eu trouxe pra ele. Também. Tá bom. Olha que você ganhou. Mas eu vou deixar. A Gu ganhou oh. um carrinho. Vai lá, Gu. Ó. sentar pegar. Pode tirar, não. Dudu. Pode tirar de lá. Não quer pegar. Depois ele pega. Né? Deixa ele. Né? Na hora que ele dele. quiser pegar, ele pega, né? É, a cadeira de que ser parte. Não sabe levantar? Tá aqui então, pessoal, meu presente aí pra alguém de vocês aí, ó. O berço. Eu aí o berço, gente. Adorei, sim, será? A cor do berço. É. E é madeira mesmo. da Dá umas é pancadinhas, rústico. dá umas pancadinhas nessas madeirinhas aí. Pode é bater rústico, nas mãos. é rústico né? Ma... É, ele é rústico. Realmente não é aquele que eu falei que parecia mais papelão, né? É MDF, né? MDF, aqui não, embaixo. Não, Ó, aqui nessa sacolinha estão os parafusos, tá? As rodinhas rodinha, né, as rodinhas também, tá? Então aqui tá. Estão, né? Estão é, tudo aquilo que nós conseguimos, graças a Deus. Os amigos queridos aí que trabalham comigo. Então aqui está a Yara, aqui está o brinquedinho que nós adquirimos para ele. Esse menino é que ele não para, né, gente? A gente sabe não. que é assim, é normal. Não, Tem, você? Casa. quer dar mais você alguma quer... palavra em especial é. para fechar o vídeo, é. Yara? Eu quero agradecer, né? quero Vamos agradecer a você, vontade. agradecer a todos é. os inscritos também, né? Eu quero agradecer também as pessoas também que têm entrado em contato comigo, né? Para perguntar como que eu tô, né, Cícero? Sim. quero agradecer a todos eles também. Eu também que muitos vão ver esse vídeo também. Muitos amigos meus vão ver esse vídeo, né? E não conheci minha casa. Nunca mostrei, nunca mostrei. Então vocês estão em primeira mão, vocês estão vendo como é que é. Aqui vocês estão vendo a minha vida, né? É. Hoje vocês entraram aqui, vocês estão vendo como é que é. Porque antigamente eu colocava o um celular ali e eu ficava aqui. Uhum. Vocês não. Vocês estão vendo os começos de onde você entrou até a dentro da minha casa, né? E um pequeno detalhe antes que eu me esqueça. O esposo dela, por ser um homem responsável, foi trabalhar, Chegando porque ele tem um horas compromisso dele. Ele chegou três horas da manhã de um hospital com muita dor, mas Deus abençoou que essa dor já. Vamos assim dizer, diminuiu, e ele falou, Cícero, fica à vontade com a sua esposa aqui em casa, eu tenho que trabalhar. E como eu sou pai de família, eu sei que se ele foi é porque ele é responsável, que é uma família para cuidar, tá bom, pessoal? Eu não tenho palavra mais uma vez eu não tenho palavras para agradecer a Deus, primeiramente, a vocês, meus queridos amigos. Se alguém sentir no coração e fazer alguma doação em, em espécie, pode fazer... É, é necessário, a gente vai continuar acompanhando a Yara. Não é só vir aqui, entregar aqui e esquecer a Yara, não. Tem agora um caminho a, a ser trilhado. Tem uma bebezinha para nascer, a menininha, né? A uma bebezinha, bebezinha para nascer. Que já tá aí. E nós vamos procurar é. seguir é, essa história que nós estamos acompanhando. Deus abençoe vocês todos. Ah, uma... não esquece de falar do rapaz dela, que ajuda ela, né? Ah ela sim, tem, é um ela, ela tem um filho chamado Clayton, é, fazer 19 anos agora. um menino bonito, 19 anos, é acanhado ele não é, gosta de aparecer você, nem, no, nem nos meus vídeos é, mas eu, eu coloca a foto dele, não vai ter como escapar mas eu vou botar a foto dele pra vocês verem um menino bonito, trabalhador ajuda em casa que, olha tem muitas meninas que passam vergonha perto do que ele faz, é ou não é, Yara? até a louça, não fica é, a louça, é que ele lava, é, ele lava tudo então, quero dizer pra vocês que foi um prazer imenso pra todos nós estarmos aqui correto? Um abraço pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo aí, né? Vai ter mais vídeo, né, Cícero? Se Deus é, quiser, é, quiser é, compartilha aí, pessoal. Vocês que estão me acompanhando também, compartilhe o vídeo. Não esquece de deixar o like é importante pro canal, né? Isso. E só agradecer a Deus primeiramente depois a vocês que me ajudaram. Só agradecer mesmo, né? Isso. Estou aqui ao lado do Reginaldo. Lembra que eu falei que foi ele ser responsável? Ele não estava conosco porque eu fui trabalhar. Ele tem essa família para cuidar. É só olhar aqui e já veja. A pessoa trabalhadora você vê no rosto. Não precisa muita coisa, não. Não é planelinha, não é perfil, não. É um batalhador. Ele chegou aqui e falou assim, você vai me dar uma necessinha, vou tomar um banho e eu estou cheirando gasolina. Porque ele é mecânico. E aqui está o Reginaldo. Hoje, a partir de agora, é meu amigo. A Yara não precisa falar mais nada, já falamos. Então é meu amigo, amigo da minha esposa, amigo da nossa família. Ele quer dar uma palavrinha e eu falei: então você vai dar essa palavrinha na presença das, das, dos nossos queridos, tanto os inscritos como os que nos visitam. Não, sei, isso é. Você é tem... vergonhoso também? Eu tenho um pouco de vergonha, sou um pouco tímido, tá? Não tem, não tem ninguém não... te <risos> filmando, não. Você <risos> fala pra mim e esquece lá. Eu não sei, eu não sei, ter as palavras. Não precisa. A polícia precisa, não precisa. agradecendo. Não precisa, tá? o que você tem proporcionado aqui. Na, na verdade, eu vou corrigir ah, você eu vou passar para você nós é um grupo de pessoas da, da, das quais eu faço parte que ao ser contactado pela Iara nós estamos reunidos para vir aqui amém. e fazer isso com amor fazer isso com carinho o que eu quero de volta é realmente é, é essa interação de amor entre pessoas entendeu? e é assim, então corrigindo aqui, eu quero agradecer a todos que... isso, amém é, tá? Sim. A gente é muito dado.. Na hora certa. Na hora certa. Sem comentar. Essa ajuda que vocês deram por ele. É, a gente agradece muito e tal. Principalmente você também teve o contato é, é. Com, com, com a Iara aí, tá? Sim. E muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. De coração. De coração. Tá bom? Agora aquele abraço. Agora aquele abraço. Eu Deus ah, abençoe você. Obrigado. Foi um prazer imenso. Eu, eu agradeço. Eu achei interessante como você me conheceu lá embaixo. É porque nós vimos é, aí é na televisão. Aí, ó, viu? Aí, ó. Olha, pessoal, quem é youtuber fica esperto, viu? Fica esperto. Eu tô em Canapicuíba, num lugar grande. E Eu subi na rua tomando informação a pé. Ele passando com o carro, ele virou e falou: Que é o cisco. Então, então é assim. Nós vimos o filho, nós vimos o é. filho. Então tá bom? Só Tá, tá bom, muito obrigado e eu quero que você retorne mais vezes. Vem, assim que Deus preparar, a gente vem decidir. Agora o senhor vai preparar um almoço para você, Não, não é preciso não, Mas. Não, gente... ah, ele quer né? fazer hoje é, que é, aí, né? né? Ele que vai Acho se bom, virar qual é a A gente tem essa, essa, né? essa esse nosso jeito, é, porque a gente lida no dia a dia com, com o público, a gente escuta coisas que a gente não gosta de escutar. Mas como você está convidando, a gente aceita, é o coração assim que Deus falar a, a gente de coração, é mesmo, tá? Feliz por isso, Amanhã tá Vamos lá e então, lá tchau, tá? Ali dentro, um tchau pessoal, Pessoal, Deus a vocês, viu? Obrigado, desabençoei. É isso aí. Bom, meus queridos amigos, agora já são 13 horas e 39 minutos, estamos no chamado Rodoanel de São Paulo, voltando para a nossa cidade, que é Lineira, depois de termos levado esse carinho especial para essa família especial, contando sempre com a colaboração e a ajuda de vocês, que cada um sabe ah, aquilo que pode é nos ajudar, mas que fizemos uma família feliz e vamos continuar firme nessa nossa missão, quem puder nos ajudar não se acanhe, tem muita gente para ser ajudada, inclusive ela que vai ter o bebezinho, nós vamos acompanhar. Então estamos retornando para casa agora. Deus abençoe a todos. Minha bateria está querendo ficar já no vermelho. E vamos daqui a pouco ter que ganhar um tempinho. Ah pessoal, uma coisa que ela me falou é que ela não tem roupinha. Então quem puder ajudar e quiser ajudar, que estiver próximo de mim e quiser ajudar. A gente, vai dar um jeito de retornar lá para levar a roupinha para bebê Para beber, que vai chamar Lorena. Um abraço a todos, gente, como sempre. Um abraço, meu. Nós vamos passar agora em um túnel. Um túnel bem grande, gente. Eu não sei quantos metros ele tem, mas é um túnel bem grande. E às vezes as pessoas chegam aqui e correm demais da conta e não sabem que aqui dentro tem radar. Aí toma muda e não sabe porque tomou também. sair da, do Rodonel caminho de fuga. Quando o São Paulo tá meio complicadão, eu saio por aqui, eu pego a rodovia Castelo Branco, pago um pedajozinho de 2 e 10, atravessa e sai aqui. Tem muita pessoa que não sabe e fica parado no trânsito porque não tem noção. Mas a gente que faz isso há anos, Então a gente sabe que por aqui dá para sair. Um pedajozinho aqui embaixo, um pedajozinho barato. Vale a pena cortar por aqui ah, o cara do ônibus errou O cara do ônibus errou, passou por cima é, Passou por cima do, do cone Lá vai ele, gente ó. O cara do ônibus errou, passou por cima do cone Lá vai ele por isso que apitou, né? É, eu não sei, acho que ele não percebeu. Ah, mas eu vou falar, hein, pessoal? Vocês chegaram a ver aí na, na, na filmagem? Ele errou, entrou no vermelho, passou por cima do cone. Será que tava no Zap Zop? Sei lá, não é da minha conta também, né? Quebrou o negócio? Ele passou em cima do cone lá no vermelho e foi que foi. É que aqui o negócio. Que nem diz o ditado, o buraco é mais embaixo, já perceberam, já parou, lá vai ele Meio sem gração, vamos ver que ele vai falar pro rapaz lá Tudo bem? Bom trabalho pra você, Obrigada. tudo de bom Obrigado, um abraço Pessoal, nós estamos agora na Bandeirantes E o tempo está de chuva Está bem fresco mesmo, porque agora a água já está caindo ali na frente A esquerda, o vídeo, está chovendo bastante Estamos na região de Jundiaí Tem até um avião lá no alto, entrando na chuva para descer em Viracopos Parece que ele devagarinho, só parece. Está entrando no sentido, da pista, daqui da Santos Dumont Para dentro da pista. E a viagem está sendo uma bênção. Estamos conversando a respeito das.. O que aconteceu nesse dia, né? Eu e Madalena vamos trocando ideia. A respeito disso. E ali vai os motoqueiros. Sei lá como é que eu posso chamar essa turminha Hoje é sábado, porque então eles amam curtir moto né? Por que, que você tá sendo comportadinho Esses aqui Dura quando pega chuva, né pessoal é, é. A, a moto é tudo a... de bom É uma mulher é. e lá na minha, acho que é uma é. Mulher. São duas mulheres ali na frente Ela avisando que tem radar Deixa eu acelerar mais Porque eles estão pedindo passagem por causa da chuva Tá aqui é uma mulher à nossa direita. Aqui é outra nossa direita também tá chuva. O cara tá avisando ali, pessoal, pra ir mais devagar. Tá todo mundo avisando. Só tomar cuidado. É outra mulher aqui também à minha direita. Uma senhora, de... uma senhora de idade, por sinal, viu? Uma senhora de idade, não é novinha não, pessoal. Tá aqui na minha direita. Outra mulher aqui. É tudo mulher, gente. Acabei de ver é tudo é a maioria mulher. De idade. É tudo mulher a de idade. Olha só, hein? Uma Kawasaki. Essa aqui é uma Harley Davidson. E a mulher tá aqui, ó. Olha é de idade, meu Deus. Madalena, você viu que charme? A maioria, assim. Eu Vou já na frente dela para proteger ela da água. Para que não pegue muito água nelas. Vou deixar elas colar na minha traseira aí pra ajudá-las para que elas possam é, não tomar tanta água. Oi, tá parando de chover. E passamos bastante. É, passamos. O mineiro fala que isso aqui é uma manga d'água. Já passamos pela, pela manga é, d'água. Você vê? E, e cada, cada pingo grosso, gente, vocês precisam ver os pingo grosso que tá caindo aqui, viu? Deve estar doendo na Ah, dói. Tem delas que não tem, tem manga curta, né? Pegamos uma chuva em Minas Gerais, eu e Madalena, que eu não gravei para vocês. Gente, nós não conseguimos ver Cinco metros na frente na pista. Mas Deus nos levou em paz, com sabedoria. Igual está acontecendo aqui agora. Está chovendo. Nós estamos devagar. É, é, é realmente. E capacete. Aí complica tudo. Estamos de volta na rodovia Anhanguera. Nesse trecho aqui de Campinas, que nós estamos passando por Campinas até mais ou menos ali em Americana. Vocês que são inscritos no canal ou visitantes que estão me ouvindo agora e vendo o vídeo, tome muito cuidado, pessoal. Aqui é radar um praticamente em cima do outro. 100 km por hora, aí ó, aí a prova aí ó. 100 km por hora e os rodoviários ficam lateral trabalhando, cumprindo o dever deles, né, lógico, mas não tem misericórdia não, errou por gol, viu? Então vocês ficam sempre andando aí a parte da velocidade, cuidando, se bem que é o correto também, né, nós temos que estar é, debaixo da lei, se a lei diz que é 100 por hora, 95, que é um lindo se vir alguém forçando a barra atrás com, com o seu risco ligado ligado a esquerda, procure... É, deixar o, o camarada passar porque eu já ouvi é, aqui nesse pedaço o cara tirou num carro porque ele estava pedindo para passar o rapaz não pôde deixar devido o espaço que ele não tinha quando ele conseguiu um lugarzinho para deixar o rapaz passar infelizmente atiraram no carro e o menino dele morreu então aqui nesse pedacinho todo cuidado é pouco bom meus queridos amigos estou chegando na cidade então de Limeira Estamos entrando agora Na nossa querida cidade Que nos acolherá Até agosto, setembro mais ou menos Estaremos aqui ainda E Papai do Céu Continua a nos abençoar Estaremos a partir do ano que vem Na nossa querida Minas Gerais Enquanto o tempo Não chega Vamos continuando firme Aqui na nossa luta isso se Deus nos permitir é, assim. O está nas mãos dele. Realmente, você tem toda a, razão. a vontade dele é a vontade dele. Tem gente que não acredita em Jesus, mas nós acreditamos e é isso que importa. Então, se for a vontade dele, realmente estaremos no ano que vem ali na, na nossa terrinha nas Minas Gerais. Nós estamos chegando aqui agora.